Senhor, Meu Senhor, em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí comprometidos com a palavra de Deus, vocês que se amem me seguem há muito tempo. E você também que está aí a primeira vez, muito obrigado por sua presença. Hoje é a lição número 11, o sermão profético revela o futuro. sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoênio, quando nós ministramos cursos de bacharel em teologia, médio em teologia e cursos preparatórios, formações para professores de escola bíblica, evangelismo, inteligência emocional e outros cursos, amém? Nós temos, sendo arte do vídeo, algumas referências, você convidado a se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar com mais pessoas. Bom... O sermão profético, o servo revela o futuro. É a nossa lição de hoje e nós já vamos na lição, ok? Texto áureo disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Marcos 13, 31. Verdade aplicada. Todo cristão precisa estar vigilante, orando, perseverando e cumprindo a missão, pois breve Jesus voltará. Essa é a nossa verdade aplicada. Temos três objetivos, mostrar que devemos perseverar até o fim, destacar que Jesus virá buscar os escolhidos e falar que antes da vinda do servo surgirão falsos cristãos. Ter referência Marcos 13, versículos 3 ao 7, por favor, se você quiser dar um poste no vídeo, pode dar e ler, ou ler na tua Bíblia, que eu já vou para os comentários, ok? Na introdução disse assim, nesta lição abordaremos o capítulo 13 de Marcos, onde encontramos o sermão profético de Jesus. Veremos o que levou o servo a proferir o sermão. A destruição do templo, a grande tribulação, a imprevisibilidade da volta de Jesus, aos alertas do Senhor aos seus discípulos. Bom, nós temos três subtópicos em é nosso primeiro tópico, que é o sermão profético do servo, onde tem o início do sermão profético. O primeiro sinal de advertência descrito pelo servo e o conflito entre as nações. Bom, próximo ao fim de sua missão, na terra, o servo faria seu último discurso, que ficaria notório como o sermão profético. Evento este que ele narrou em uma conversa particular com quatro dos seus discípulos, conforme Marcos 13, versículo 3. E nessa conversa, Jesus exposta em particularidades como seria o fim dos tempos. Lembrando, os amados irmãos, que o evangelho de Marcos é um dos evangelhos mais concisos, mais objetivos, diante dos seus leitores, que são os romanos, que tem esse foco mais prático, tá? Então, se você quer é, um texto mais expandido, né? Acerca do sermão profético, você pode ler Mateus e Lucas. Aqueles são mais detalhados. Aqui, em Marcos, né, ele é mais objetivo, mais prático. Bom, o início do sermão profético. Ao saírem do templo que Herodes havia construído, um de seus discípulos, impressionado com a estrutura da edificação, lhe disse, mestre, olha que pedras e que edifícios. Jesus respondeu, vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esta profecia se cumpriu em 70, no ano 70 depois de Cristo. Meus amados, por isso que eu falei, para vocês olharem também Mateus e Lucas, porque em Mateus, é uma, uma resposta mais expandida, né? Aqui, nosso autor, Marco, ele foca mais em questão do templo. É, o templo, né, literalmente, né, foi destruído, tá? No ano 70, né? Por o general Tito, né? Os romanos invadiram, tá? Esse, a esse momento que Jesus se refere, tá? Bom, é, quem reconstruiu o templo, ou quem ampliou o templo, tá? Herodes demorou mais de 40 anos enfeitando, ampliando esse templo que literalmente se cumpre a profecia de Ageu, esse templo é maior em glória do que de Salomão, tá? Ele é mais ampliado, ok? Então, praticamente era um patrimônio do próprio é, governo, mas né, se cumpre aquilo que Jesus disse, tá? setenta é destruído esse templo. O primeiro sinal de advertência descrito pelo cérebro. Veja, aqui eu coloquei em itálico advertência, porque literalmente é, não é uma questão profética, mas advertência, tá? Então, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Jesus, então, alertou os discípulos sobre a necessidade de estarem alertas, tá? essa advertência, para que não fossem enganados. Olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão. Amo isso. É importantíssimo essa alerta de Jesus, tá? E eu coloco aqui, né? Essa frase que não está na revista, tá? Que se não conheço o verdadeiro, posso acabar aceitando o falso. Então, quando Jesus nos disse dessa necessidade de estarmos alerta, olhar e que ninguém você engane, está dizendo o quê? Nos convidando a nos conhecermos a sua palavra, conhecer aquilo que Jesus nos detalha, nos mostra, nos ensina, porque se eu não tenho aqui, mas se eu tivesse um copo de cristal puro, né? E um copo de vidro, quem não conhece o cristal ou vidro, teria dificuldade em diferenciar e os falsos mestres, eles usam o texto bíblico para expor as suas ah, mentiras, né? os seus enganos. Então, parabéns a você que está aí na escola bíblica, parabéns a você que está aprendendo a palavra de Deus, porque com certeza você vai ter mais capacidade de discernimento entre o falso e o verdadeiro. Tá? Porque... É, o que é falso, ele vem com um, uma aparência tá? muito parecida com o verdadeiro. Então, precisa ter um olhar clínico, um olhar científico, e para isso, só, somente, tá? quando você conhece o verdadeiro. Então, eu convido a você a estudar a palavra de Deus com muito carinho, com muita dedicação para que você possa ter essa capacidade para não se deixar enganar. Conflitos entre as nações. Estudar sobre o sermão profético não para resultar em terror ou deixar que a mente fique inquieta. Entretanto, esse tema é para despertar-nos tá? para as verdades de que breve ele regressará, que seu povo deve aguardá-lo. E quando ouvires de guerras, de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Meus amados, Jesus está falando do princípio de dores, que, ser, que será caracterizado por um aumento de embates de todas as sortes. Tá? Então, conflitos, sempre houve, tá? sempre houve, em toda a história da humanidade, desde que o ser humano e ser humano, tá? Sempre houve conflitos. Agora, é quando nos diz, né? É, é isso aqui, tá? São os princípios das dores, tá? Estamos falando, eu acho que a maioria dos irmãos já conhece isso, né? Bem ensinado essa questão, de que no grego, princípio de dores, né? É dores de parto, ou seja, a frequência é dessas guerras, tá? seria mais, é, a frequência seria mais curta, tá? se antes havia guerra de 10 em 10 anos, ou de 15 em 15 anos, ou de 5 em 5 anos, agora vai ser de ano em ano, é de mês em mês, aí vai, a frequência vai ficando mais curta, tá? e hoje nós estamos no século XXI, eu creio que todo mundo sabe, né, das guerras que existem em algumas nações, tá, é, Europa, Oriente Médio, que de vez em quando explode uma guerra por aí, tá. Então, essa frequência, Jesus está dizendo, olha, quando ouvir de guerras, de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, ou seja, isso vai ficar mais contínuo, essa frequência, isso, isso aí é um sinal para nós ficarmos alertas, ok? O sermão profético continua. É necessário apressar-se à soberania de Deus, a cautelar-vos dos falsos profetas. Nosso Senhor segue em sua narrativa, descrevendo o cerco sobre a destruição de Jerusalém. Marcos 13, 14, delineia a fala de Jesus discursando sobre a abominação do assolamento, se referindo à fala do profeta Daniel. Então, Jesus faz um link com Daniel, tá? Onde né? a haveria tá? a invasão do templo. Agora, como nossa aula não é de escatologia, tá? Mas só dando um pequeno parecer a você, porque a escatologia é muito ampla, né? É, existem profecias tá? que são, nós chamamos dentro da teologia, extensivas, tem uma extensão. Por exemplo, Daniel, ele está falando tá? de um momento onde o templo seria invadido né? e seria é, profanado. E isso aconteceu em parte, tá? quando Antíoco Epifanes invadiu tá? o templo antes de Cristo, tá? durante o Império Grego, isso. Então, Daniel fala uma coisa que já se cumpriu, mas essa profecia é extensiva. Viria novamente ocorrer agora no ano 70. E ainda mais, essa profecia ainda se estende para o período da grande tribulação. Quando o templo será reerguido, quando Jesus voltar para Virgos, que era a sua igreja, a igreja subir, o templo será restaurado e mais uma vez o anticristo vai profanar o templo. Tá? Então... É, escatologia, né? Temos que ter muito cuidado, tá? Na interpretação, não podemos fechar, né? Temos que ter cuidado onde que as profecias são extensivas e onde são objetivos, que se cumpre de fato. É necessário apressar-se, né? O servo orienta aos judeus cristãos, aqui eu fiz uma observação, aqui não está na revista, tá? Porque fique claro que esta profecia está se referindo aos judeus cristãos dizendo que aqueles que estiverem sobre o telhado que fujam logo e não entrem em casa para pegar nada, e que estiver no campo que não volte atrás a fim de buscar seus vestidos, e disse: ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, e ainda Jesus orienta a orar a Deus para que isso não aconteça no inverno. Então, Jesus respondendo acerca do templo, quando seria destruído, quando não ficaria pedra sobre pedra, Jesus está falando com os irmãos judeus, que é lá em Jerusalém, né? A igreja cresce, tá? Mas seria invadido no ano 70, Jerusalém, e os irmãos já tem uma orientação, tá? Olha, não esperem né as coisas melhorarem quando a Jerusalém for cercada, entrincheirada, diz no seu texto. Tendo oportunidade, fuja, tá? Fuja para os montes, esqueça de algo que tem em casa, de valor físico, material, valorize a sua vida, ó, corre, tá? Principalmente se tiverem mulheres grávidas, né? ou seja, a dificuldade é pior então foi, fujam tá? agora vocês vão fugir para os montes e disse assim e orem para que isso não aconteça no inverno porque lá no, na Palestina o inverno é muito rígido, o inverno é congelante, então se eles fogem para os montes e em inverno eles sofreriam muito tá então a princípio Tá? Essa profecia falando da invasão de Jerusalém refere-se aos irmãos judeus cristãos. A soberania de Deus. É interessante observarmos no sermão profético aspectos relevantes como a soberania, soberania de Deus. Seu governo, seu poder para abreviar dias. Ou seja, tudo está debaixo do governo divino. Ele tem pleno poder sobre todas as situações, inclusive os dias de tribulações, juízos, calamidades. Ele não esquece que tem escolhidos. Esse texto aponta para o cuidado de Deus e sua atenção e providência para com os céus. Bom, se é o contexto é judeu, tá? a princípio, né? a, se referindo dentro do período da grande tribulação, quando vai ser invadido pelo anticristo, na né, Jerusalém e o templo vai ser novamente destruído, tá? É nós colocando nesse contexto, tá? Então Jesus está falando do período da grande tribulação, quando né, os judeus né, são o povo escolhido, tá? Que se não for abreviado esses tempos né, de juízo Tá, de grande tribulação, literalmente, muita gente não aguentaria, tá? Então, esse contexto aqui, mas nós vemos algo necessário aqui, a soberania de Deus. Deus está sempre, sempre no controle, independente de falando assim, deixando de lado um pouquinho, a grande tribulação, mesmo que hoje Tá? Agora, contextualizando para nossos dias, mesmo que hoje você esteja passando algum momento de dificuldade, saiba, Deus tem controle sobre tudo. Mesmo Satanás não passa do limite que Deus colocou. Isso é bem claro no livro de Jó. Você pode ler lá. Deus delineia tá? um campo de limite para o maligno. Ok? <risos> acautelai dos falsos profetas. O servo é o manancial de toda a verdade, enquanto o diabo aniquila a vida e o pai da mentira, conforme João 8,44. Assim sendo, o diabo tem levantado falsos profetas para desconstruir a verdade do evangelho e enganar a muitos. Podemos dizer que o ponto de partida. Para essa reflexão, se dá ao lermos a fala do servo, quando diz que se levantaria falsos cristos e falsos profetas. Agora, eu coloquei 2 Coríntios 13, 8, que diz assim, nada podemos contra a verdade, sinal pela verdade. Mais uma vez, eu quero convidar você a conhecer, a examinar a palavra de Deus porque o inimigo vai usar a verdade para confrontar você. O inimigo usa a verdade para nos enganar. Você lembra como Satanás tentou enganar Jesus? Olha só, Jesus ele lia as escrituras. O evangelista Lucas diz que Jesus crescia nas em sabedoria. Ele estudava as escrituras. Então o inimigo ele chega na tentação lá do deserto. Você lembra? Eu creio, tá? que Satanás disse, está escrito, olha, Satanás cita as escrituras para tentar levar Jesus a desviar-se do seu foco, do seu propósito, do plano. Então, meu irmão, eu acho que nós também precisamos conhecer as escrituras, porque o inimigo ele, ele tem essa questão de sempre usar a mesma estratégia. Ele sempre tenta pegar a própria verdade e investir contra nós com a verdade. E Paulo disse: nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Satanás disse: está escrito né? que não tropeçará teu pé em pedra alguma. Então lança-te do pináculo do templo. Aí Jesus pega a verdade disse diz, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você percebe verdade contra verdade? Tá? Isso é de suma importância. Então, como é que eu vou citar o texto se eu não conheço? Leia, leia a palavra de Deus. A vinda do Filho do Homem, o tempo da segunda vinda, precisamos instalar alertas em todo o tempo. Jesus disse a todos, vigiai. Ao descrever o sermão profético, Marcos afirma que a vinda do Filho do Homem será o apogeu desse evento, além de demonstrar a urgência de estarmos precavidos, a fim de não sermos surpreendidos pela vinda repentina do servo nas nuvens. É, o versículo 32 do capítulo 13 informa que o Filho de Deus, assumindo sua forma de servo, Revela não saber o tempo da sua volta. Veja só, disse assim. Mas daquele dia e ora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o Pai. Tá? Então, para compreendermos essa fala, essa afirmação do servo, podemos dizer que se trata apenas do período em que ele permaneceu na Terra. Ou seja, Jesus, como servo, como ser humano, aqui, nesse papel de filho, tá? filho-servo, ele se coloca, ele disse claramente assim, eu só vou falar e que eu ou escutar o pai falar. Então, é plenamente dependente. Se o pai não fala, enquanto ele é ser humano, ele, se o pai não falou, eu não sei. Agora, quando você vê Apocalipse 22, 12, onde diz assim, eis que cedo venham, ou seja, ele já sabe o tempo o Apocalipse 1 em um, tá? Você vai ler também aí, tá? Eu coloquei esse texto, né? você ler, porque hoje Jesus já sabe a que hora ele é a de voltar. E agora, só para expandir um pouquinho mais, veja, nada, nada, nada impede que Jesus volte hoje. Nada, em absoluto, tá? Ele tem o um tempo determinado. Na hora que ele achar que deve voltar, ele vai voltar. Por isso que precisamos nós estarmos vigilantes, preparados. Precisamos de estar alertas em todo o tempo. Olhai, vigiai e orai, porque não sabes quando chegará o tempo. Ainda, para compreender a necessidade de estarmos atentos, ele faz a comparação sobre este momento, narrando que será como um homem que saiu de casa e viaja para longe, mas antes de sair, dá ordens a seus servos, distribui o trabalho entre esses empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então, como eu disse anteriormente, nada impede Jesus voltar hoje, tá? Estou ressaltando isso porque antigamente, né, Nós tínhamos uma ideia, eu me converti em 86, né? Então, nós tínhamos assim, uma ideia assim, que é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações então virou o fim. Nós acreditávamos que a volta de Jesus estaria condicionada à pregação do evangelho pela igreja, tá? Mas o texto não está referindo a isso. Então, tenha muito cuidado, porque até hoje tem lugares que ainda a palavra de Deus não entrou tem muitos lugares, tá? Parece que não, né? Parece, não, mas tem internet, tem a televisão, tem a rádio, tem lugares que ainda não tem internet, tem lugares que ainda não tem nem energia elétrica, século 21 tá? O, a volta de Jesus não está condicionada a fatores externos, mas é o dia que ele determinou, amém? Bom, 3.3, Jesus disse a todos, vigiai. O ensino principal de Marcos, capítulo 13, é vigiar. Jesus inicia o seu discurso abordando o fim dos dias, falando sobre a importância da vigilância. Jesus respondeu-lhes, começou a dizer, olhai, que ninguém vos engane. Conforme observamos, o evangelista Marcos encerra esse capítulo fazendo uso do chamado, do servo a todos, sobre a necessidade da vigilância. E essas coisas que eu vos digo, digo a todos, vigiai. Você não há privilegiados para esse momento. É todos, É independente do teu cargo de igreja, independente do teu tempo de igreja, tá? Tá? nós devemos estar vigilantes, atentos, prontos, preparados para Jesus assim, se ele voltar num, num abrir e fechar de olhos, nós estejamos prontos para subir, amém? Deus vos abençoe, meus amados, e lembre-se de deixar seu like, sua curtida, compartilha com mais pessoas, vamos ajudar a evangelizar o Brasil, vamos ajudar a alcançar mais vidas, amém? Então, Convidar. Se você não se inscreveu no seu canal, inscreva-se. tem Teu um sininho em cima, teu lado direito, clica no sininho, ok? E aí você vai receber as notificações das novas aulas. Muito obrigado meus amados irmãos. Deus os abençoe. Deixe um excelente EBD para vocês.